É sempre assim, porque a gente tenta não se iludir. Te fala, dificilmente a gente monta uma ideia e fala assim, não, tá doido? Não tem como dar errado, porque a gente tem medo do tombo, né? Fala, mano, vou lá fazer um bagulho e puta, vou chegar lá, yeah, oh yeah, foda-se, vai estar tá lotado, sei <risos> o que vai ver. E o medo, então por isso que a gente vai se... se... É importante esse medo. É, gente... é exato. Por isso que a gente vai na manhã, é, vamos ver no que vai dar, né? Tamo aí com um projeto. Na tua cabeça você fala, mano, tá do caralho, essa porra tá foda. Mas quando você... Esplana? Tá na mãe aí. Tamo com os projetinhos aí, tamo com os <risos> contratos aí. <risos> é, não é assim, não, pra não assim... fugir, né? Pra não fugir. É, de vez em quando a gente fala demais também, né? Ah, normal, bicho. É. Eu sou um cara que às vezes fala demais também, né? Às vezes quando eu o que me dá uns esporros ali, o cara. <risos> Monarco fala demais também. Eu não, as não as eu nunca falo demais. Nem... <risos> quando eu bebo, principalmente, eu sou sempre assim. Ó... Ainda bem que tu tá devagarzão hoje, né, porra? Pô, tô na É, eu vi, já. cara, e tá animado, né? Cara, ó... Pior que não, cara. Assim Quer dizer, tá tô ótimo. Animado, tô gostando da conversa, mas é que eu não tô bebendo tanto. Assim tá ótimo. Assim, vamos, vamos, vamos torcer pra ficar só nessa daí. Ah, bom, ainda tô é. conseguindo falar e vocês me entendem. É. Então tá bom, tamo ótimo, vencendo então. aí. É, é chegar no ponto de não conseguir, a gente para o programa. <risos> gente, ficamos Pior por aqui. Não para. Esse <risos> é o problema. O, o problema é que não para. É verdade. <risos> e sabe o que é louco? Teve um, teve um flow que a gente fez. Que foi com o Ricardo Hara Ele tinha acabado de chegar do Japão Trouxe uma porrada de saquê Uma porrada de uísque Caralho uhum. Aí beleza estamos começando a tomar uns bagulho né? Pô, agora de experimentar esse saquê aí Pá, um sake que tem umas florzinhas de ouro no fundo Eita E o caralho, Vim lembra? Hora. Você pode comer ouro, sabia? Não faz mal não Aí, tamo Faz tomando... mal depois pro seu psicológico, né? Falar, cara, meu, meu estômago tem mó grana <risos> <risos> tô cagando dinheiro. É, então. é, não é possível, <risos> eu sou burro. É. Sai na, na privada, que nem minha, você <risos> sai. Né? Aquela peneira, peneira de café, mas não, pelo amor é de fazendo Deus. É. Pra na privada. Aí o, o Ricardo ficou muito bêbado. Muito bêbado. Aí a gente falou assim: caralho. Ué, vamos fechar esse flow aqui a gente volta depois, mano, é de noite, caralho. Aí fechamos o flow, pá, porque o cara tava muito bêbado. Sério? Pô, o Monarca fica bêbado pra caralho aqui e não quer acabar a porra do flow. Pior, né? É. No caso, a gente podia obrigar o cara a acabar o programa. Aqui, eu não consigo me obrigar quando então, eu tô bêbado, né? E I ele também medido. não, aparentemente. E yeah, é vamos... Aí eu fico, fico, fico, fico com ele assim, qual é, mano? E eu sou convidado, eu fico aqui, ó. É, Vamos esperar a próxima pergunta. É. Cara, cara, teve um dia que eu comecei a beber uísque com o primo Rico. E era dois podcasts no, no dia. Aí, meio-dia, eu comecei a beber uísque.